Você está no canal Música do Brasil Vamos musicar o Brasil E... Hum, como o mês 8, que é agosto É o mês do folclore E dia 22 de agosto É o dia do folclore Hoje nós vamos fazer meio que algo Especial, já que hoje é É o dia 22, não, 22 Não, 23, perdão é, Hoje nós vamos fazer Meio que algo especial hoje nós vamos brincar de escravo de Jó e pra quem quer se interessa em saber como é a música eu vou deixar o link aqui na descrição da partitura da música não se esquece de deixar o like e se inscrever e vamos ficar é o Brasil. Estou com o que nós vamos precisar Você vai precisar de um copo descartável E eu vou deixar também a letra da música Na descrição, junto com a partitura Vai ter lá, vai estar tá as notas E vai ter o bar da música E aqui nós vamos precisar de dois copos descartáveis Quanto tiver mais gente, mais copos vamos precisar e dois é quando tiver duas pessoas ou só uma. Aí, agora, já já nós vamos começar a brincadeira. É, não se esquece de deixar o like e se inscrever. Quando você deixa o like, o YouTube avisa que você gostou do nosso conteúdo. E a gente faz mais conteúdo pra você. E quando você se inscreve, o YouTube avisa a gente que vocês gostaram do conteúdo do nosso canal. E que nós vamos fazer mais e mais E agora vamos ir para a parte da brincadeira Vamos começar a brincadeira de escravos de Jó Vamos Escravos de Jó jogavam cachanga Tira, doem, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig zig zá Guerreiros com guerreiros fazem zig zig zá Vamos mais uma vez, né? Escravos de Jó jo jogavam cachorra, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem. zigue ziguisa. Guerreiros com guerreiros fazem. zigue, -zigue E aí? Gostou? Legal, né? Agora, obrigada por ter me acompanhado até o final. Não se esquece de deixar o like, se inscrever. E vamos ficar o Brasil. Tchau!